<risos> Ai, olha eu de novo, hoje eu tô arrebentando, hein, meu Deus do céu, hein, segura Vem pra ninguém, é que quando eu chego todo mundo abre, abre passagem, né? Tá certo, é assim que é bom Assim, assim que, que é, assim que é mesmo é. Uhum. Bom, ah, tem que perguntar se tá todo mundo ouvindo direitinho Gente, vocês me ouvem, falem pra gente, falem, falem conosco <risos> Enquanto isso você tá bem? Você vem sempre aqui toda segunda-feira? Sim, nas últimas segundas-feiras eu tenho vindo aqui Oh, coisa Vou boa uma ideia. Ah, olha só, já disseram que tá tudo ótimo. Tá, perfeito, ótimo tá vendo? O menino fica louco de felicidade aqui dentro ele gosta das coisas funcionando, né? Sim, mas que não. Gosta? A gente escolheu bem. Sim. Eu acho que bom, bem vamos vamos seguir com a lista de vieses cognitivos, tá? Uhum. É legal deixar relembrar que um viés cognitivo não é bom nem ruim. Sim. Então é uma tendência natural uma tendência neutra que é levada em consideração perante aos meios para padrões sistemáticos estabelecidos pelos meios. Esses padrões sistemáticos trazem consigo uma lógica aplicada e uma dedução que depende dos meios. Não é porque você está olhando de fora se você vai estabelecer uma racionalidade ou uma irracionalidade aquele viés comportamental daquele indivíduo. Para aquele indivíduo, o comportamento dele é adequado. Seja uma hipérbole dissociativa ou não. Seja você correta ou correto ou não, tá bom? Sim. Então, qual é o intuito de falar sobre esses vieses e explicar isso? É trazer uma, uma, um mapeamento da própria psique aqui aos seres. E com esse mapeamento, traduzir uma estrutura saciada e compatível ao ambiente comum. Tem é uma interação de indivíduo, ambiente e indivíduo. aonde o indivíduo para o outro é uma narrativa, é um comportamento do ambiente. E não há uma comunicação de identidade para identidade. Sempre há um intermediador. É interessante e importante deixar isso claro Para que as pessoas não tenham problemas Sim Porque Quando não há um entendimento entre as partes O problema não é as partes É o meio, é a tradução É o meio que não tem estrutura para interligar os significados Sim, nada do que outra pessoa possa pensar ou perceber as coisas como ela prefere, ou como toda a histórias e as experiências dela foram fazendo com que ela percebesse. Nada disso é, afeta evidente. a tua identidade. Sim, Espero. além de não ser evidente. Pode Sim, pode ficar de boas ali, enquanto o outro pensa algo que para ti... É absurdo, mas que tem algum tipo de lógica para ele, né? Exatamente. Então, não há um preconceito, há um preceito Sim. replicável sobre uma ideia de padrões cognitivos, tendências cognitivas perante ao ambiente comum. Uhum. Preconceito sobre viés, vieses cognitivos... É estabelecer uma irracionalidade aos padrões motivacionais do outro ser. Uhum. E a gente já usa o áudio que a gente fez há pouco. Para você que não ouviu, busca o que está anterior a esse no histórico. Sobre hipérbole desassociativa. Exatamente. Partindo desse pressuposto padrão racional... Temos uma pressuposição suposição de uma lógica inquestionável perante ao ambiente comum. Um equilíbrio sistêmico em um ambiente comum. Agora, a que esse ambiente é equilibrado? A que esse padrão é equilibrado? Nós precisamos avaliar e receber dados desse ambiente para trazer uma estrutura equilibrada e, e executar a equalização desse ambiente. Nós precisamos trazer uma, uma estrutura heurística, né? um, um padrão de atalhos mentais que são comportamentos, são transtornos tentando a desviar do padrão comum Devido a uma dificuldade de comunicação. Seja uma comunicação falada ou uma comunicação comportamental, moral. Ok? Uhum. Bom, já fizemos aqui o resuminho. <risos> Humilde resumo da Padilha, meu amor. Olha só como a gente é chique. Eu gostei. O viés atencional traz consigo uma pessoa que não examina todos os possíveis resultados. Ele tem como foco um julgamento sobre uma correlação pré-determinada. Uma correlação associativa. Ele traz uma binariedade pré-determinada. E ele não avalia outras possibilidades ou outras condições para um resultado ah, específico. São então, possibilidades para muitos resultados específicos. O que... Oi? como que um ser vai conseguir avaliar todos os possíveis resultados ele não precisa mas não precisa. é obrigação do ambiente comum eu digo obrigação no sentido de obrigatoriedade lei sistêmica tá hum. oferecer quando em equilíbrio padrões cognicíveis tá. então o viés de atenção né o viés atencional é quando o ser ignora padrões que são evidentes a ele. Mas não é tão evidente, senão ele não, ign não iria ignorar, entendeu? Sim. Então a gente traz uma, uma perspectiva do ambiente comum perante um viés do indivíduo. Então, nós temos tendências motivacionais e padrões adaptativos focados na sobrevivência. Se não houvesse esse bug. Né? teríamos um padrão sereno, saciado e equilibrado perante a esse meio. Não é bonito? Sim. Então, uh, essa, uh, esses, esses bugs sistêmicos, de certa forma, eles, uh, eles filtram a percepção da pessoa uh, Impedindo com que ela perceba esses padrões que seriam mais evidentes? Os bugs sistêmicos geram adaptações no aparelho psíquico no, do ser, a é qual o ser é. instintivamente reconhece apenas padrões que ele, para ele são saudáveis. Para ele são confortáveis. Na verdade, se não houvesse bug, ele perceberia todos os padrões e seria um representante Agenciando coisas que ele deseja ou não. Hum. Tá. Mas o que ele considera saudável pode ser em agonia? Não. não é. ele, no não padrão é de desassociação é possível. Mas nós estamos aqui usando sempre como referência a paz de espírito. Sim, mas por que, que um ser vai deixar de, de, de perceber as possibilidades que seriam evidentes para ele? Por que ele vai deixar de perceber? Porque ele aprendeu a seguir sempre uma linha comportamental. Quando ele muda de ideia, alguém o agrediu. Alguém Ai, fez então... mal a ele. É mais um conforto no sentido de sobrevivência, sim. Tá. Uhum. <risos> e... <risos> e daí isso serve para qualquer tipo de percepção que ele tenha do meio. Quando ele percebe que ele está tendo resultados muito diferentes, né? Vamos agora ao a contrapartida. A solução adequada em paz de espírito, tá? Uhum, uhum. Quando ele percebe muitos resultados diferentes, ele para e fala, olha, eu vi, a eu vi a padilha falar sobre viés atencional. Eu posso mudar de ideia, eu posso ver diferente, eu não irei sofrer. Ver diferente faz justamente com que eu não sofra, pois desse jeito não está rolando. Uhum. <risos> E daí, automaticamente, a atenção dele se volta para as outras possibilidades? Automaticamente. A capacidade cognoscível perante a padrões cognicíveis já existe. Por isso existe a agonia diante desses padrões quando ele não se vê capaz ou quando ele não se vê uh, adequado a, esse, a essas estruturas. Porque a ser adequado ou adequada é uma adequação realmente à sua estrutura da mente. É uma ressonância, é um encaixe. É como você usar plugs ah, compatíveis. Né? USB, entende? Sim. Uhum. Bom, é só isso, meu amor. É isso, Por eu isso eram assim. dois, porque são rapidinhos a gente não tem perguntas também, então é isso aí. Ah, vamos esperar um minutinho para ver se surgem dúvidas ah. E você, me conte, você gostou das mudanças eu... que ocorreram aqui? Eu curti <risos> Sabia que eu vou ter um canal, meu amor? Ah, é? Ah, eu, eu vou... Ficar, vou, vou fazer tarô, jogo, jogar o mapa astral a fazer também a estrutura do inconsciente, subconsciente e consciente através do mapeamento do Cosmos. Nossa, então daí... vou, vou arrebentar. Isso, massa. Porque agora Isso. o menino tem mais estrutura da psique e dá para ele trazer essas vertentes em paz. Quem está em paz é produtivo. Muito bom. Muito bom. Já tem nome nesse canal? <risos> Ainda não. Estou pensando. <risos> Sabe como é a gente, né, meu amor? Decisão é nosso nome. <risos> Mas, né? Quem que tá pressionando para tomar decisão agora? Né? Eu não. Okay. Ixi, eu estou então. ótima, maravilhosa. Ainda tá em ajuste aqui. Aqui é as coisas tendem a funcionar mais fácil. E a gente tende a fazer mais. Sim. A gente tem perguntas agora. O André tá perguntando. O viés atencional pode aliciar fissura, diminuir a concentração em tarefas não relacionadas à droga e aumentar a vulnerabilidade à recaída independentes de drogas? A droga, seja ela qual for, tá bom? É um medianeiro, medianeiro do foco. O foco pode ser qualquer coisa, por isso existem muitos tipos de droga, entende? A droga é como se ela fosse um viés cognitivo também, de certa forma Exatamente Por exemplo, uh, qualquer droga um... Qual é uma droga? Uma droga que é na, na boca do povo é ruim Maconha Maconha. A maconha tem uma tendência expansiva, tá? Uhum. Então ela te expande e com isso você Padrões que não eram cognicíveis antes se tornam cognicíveis Diante de uma viagem da psique, entende? Fica expandida. E aí, ah, vamos supor que você tem uma tendência repressiva a esse tipo de expansão. Tá? Você tô reprimido. Quando a pessoa é reprimida, a maconha se torna um, um viés comportamental. A maconha se torna uma ferramenta para expansão. E o ser cria uma dependência porque ele não tem uma pinha de expansão ou de naturalidade comportamental. Ou de não repressão dentro dele Então a maconha se torna uma ferramenta Entende? Sim Então a, essa, essa, essa viés de atenção De atencional Não é o foco na maconha Ou na droga É o foco no resultado que a droga traz E dessa forma Você pode substituir a, o, a, o meio Sem nenhum problema E chegar ao resultado de maneira autônoma de maneira ecossistêmica. Legal isso. Sim, isso já foi muito bem elaborado há um ano e meio atrás com o Marabô, que é especialista nisso, e a gente vai trazer o curso novamente à tona, dessa vez com mais estrutura. <risos> psicopatologia é que... do vício, olha eu fazendo propaganda do menino Isso. <risos> eu, eu, faço eu faço também você eu, também faz? é. Ah, então a gente é, a gente é parceira a gente é parceira, olha só é, mas esse, colocar as coisas de uma forma bem, bem sintética assim, resumidinhas, é bom porque fica tipo um drop de, de conhecimento, entendeu? Ó, é assim, se trocar, funciona sim, geral. é esse o, o canal Una Sapientia é esse, esse é o foco lá do canal do Tranquinha. Legal. André... <risos> a gente vai conquistar o mundo, meu amor. Vamos. Oh, Ó, o André tá perguntando se com cogumelo alucinógeno é o mesmo. É o mesmo padrão. Cogumelo alucinógeno, alguns cogumelos têm a tendência expansiva, alguns têm uma tendência contrativa. Por favor, amiguinho, não vá comer co qualquer cogumelo, tá? Tem Como muito está. cogumelo venenoso por aí Olha Champignon shiitake, essas paradas esses, esses são bons, esses eu gosto Mas não dá barato Eles só são muito bons Ah, de pôr no estrogonofe, né? É <risos> Sim É isso mesmo Acho que é isso Mais ninguém tá tem pergunta Ninguém mais tem pergunta, é isso aí Ótimo Paz. Eu adorei, Paz. meu amor. Nossa, que delícia. Até. <risos>